A torrefação Flor da Selva vai mudar-se provisoriamente para a zona oriental de Lisboa devido às obras de expansão do metro. Este será um interregno em toda a rotina e história da casa, que ainda torre o café, não for na lenha. Vamos separar aqui a produção, vamos ter que eliminar todo este sistema produtivo. Vamos, em princípio, continuar a recorrer a parceiros para nos poderem fazer o serviço, não com lenha, mas com, portanto, será gás iremos manter até retornarmos e, e termos novamente o nosso equipamento aluno. A Flor da Selva encontra-se na Madragoa desde 1950. O proprietário foi notificado de que as obras de expansão da rede do metro vão obrigar ao fecho do espaço para obras de reforço na estrutura do edifício. Nós estávamos com expectativas de, de aumentar o nosso negócio, vai ter que parar todo esse, esse, esse, esse, esse incremento que nós estávamos a, na, na expectativa e, e que está a acontecer já estamos a pôr umas certas reservas em, certo, em certos clientes como o e que já não podemos no horizonte dar resposta a esse, a esse, a esse trabalho portanto vai haver uma quebra muito grande e, e vamos ter que improvisar agora durante este tempo para poder depois retomar e, e voltar a oferecer às pessoas aquele produto que nós tanto gostamos e, e tanto fazemos gosto em, em proporcionar às pessoas. O Metropolitano de Lisboa diz que sabe das condições específicas que a atividade da torrefação exige. Diz também que está a trabalhar no sentido de ajudar a encontrar uma solução adequada para minimizar os impactos que a desocupação temporária possa ter.